Eu utilizo a música pra deixar as coisas nítidas Futura é uma dúvida, o passado é uma dívida Eu tento me recompor junto com essa composição Sofro de tanto se expor, faço mais posição Do que até a pit down, necessário dicção Então, mano, aqui eu chego logo aqui te falando As outras vezes eu fiz feio, mas eu não vivi preparado, mano Então, pode pai, eu chego logo fazendo meu filho Você é um fraco, tal, tá a minha R é fragmentada Então, cê tá ligado, tu fala, é nada Tu não pega logo meu improviso, porque tua mente é lenta fio Então, pode pai, que eu chego logo falando Olha que vem com várias eu Vi na tua mente Então, cê tá ligado, eu chego logo, é coerente Então, é isso, meu mano Eu chego aqui e falei que eu, eu fiz tudo que eu posso mano. É isso, primeiro round de Alec foi pra conta 30 segundos para Fractal Quando você quiser DJ hey, oh. hey, hey. Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer O que vocês querem ver? Sangue E o que vai escorrer? Sangue uhum. Tudo que pode aqui nesse sentido. Eu vi que você não pode muito Mas não tem problema não, irmão Não se impressione, tá preparado mesmo Nem ligou o microfone Mas tudo bem, eu te faço o meu recado É que seu verso nem merece ser amplificado Mas eu não entende o um recado que é fragmentado E é por isso que nesse instante Você tá sendo amassado Porque aqui eu não vou perder meu tempo Mas no quesito talento Você perde cento de fragmento Então esse é o compasso que eu te faço É fácil rimar com esses Mc que é acabasse. 30 segundos, terminou, volta. que então na voz, bata ele, tio. E vai morrer, vai morrer, e vai, e vai, vai, vai, vai morrer, e vai morrer, vai, morrer, vai! Morrer, vai, vai. Hum. vai morrer porque você treinou na base. Infelizmente, novamente na primeira fase. Fazer o que são sozinho, Max, sai do céu, é só frase. quando no centro mas cê não entende agora, cê não é hip-hop Não adianta bater na trave se não for pra ser trave de Scott Deu pra entender, esse que é o hip-hop Vai sair sem braço lá, internado lá no corte Porque na real cê não é bom sem MC Pra melhorar só fazendo uma plástica com um Dr. Dream. E nem isso pode adiantar. E é por isso que você chorar é com essa cara E vai reclamar, vai fazer o quê? Esse que é o papo Deixa avisado pra todos os MC hoje que hoje o pai tá chato Olá, bicho? Ô louquinho, meu! Tem resposta do outro lado, Alec na voz Vai, mata ele E mata, e mata E mata ele E mata, e mata você falou que eu sou cabaço logo aqui no frio Mano, você nunca teve no começo estando aqui Então eu logo chego o te falando Você falou de serve Scott Sabe por que eu enrivo? Eu tenho um ódio desse sistema Quando o cara porta o tênis O último tênis deve continuar Enquanto o cara não tem nada pra comer Então será? se liga logo aqui no meu proceder Você deve tá chato mesmo Mano, aqui eu vou falando Você tá chato, tão Alex Chega de rindo logo erro o pro mano, chega logo te falando Eu não eu posso até perder, mas eu nunca vou dizer Toda, toda visão eu vou colar, é aqui, é quando eu dar o certo, mano. Eu chego improvisando, nunca vou desistir, porque o rap mano, é meu caminho, mano. É isso, meu pai! Você é de...